A gente fala agora sobre a eleição para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintere de Três Lagoas. A eleição vai acontecer neste mês, apenas uma chapa se inscreveu e esta chapa é encabeçada pela atual presidente, a professora Maria Diogo, com quem eu conversei e falou sobre esta eleição. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes, aí os telespectadores do grupo RCN. Então, mais uma eleição do Sinted, na verdade o nosso mandato finda dia 7 de junho, mas a eleição vai ocorrer no dia 28 de abril desse mês. E como presidente, nós fizemos a publicação, montou-se a comissão eleitoral e foi dado o prazo para registro de chapas. Houve apenas o registro da nossa chapa, que é a chapa de nossa força, nossa voz, cada vez mais forte, chapa única. E nós estamos aqui com uma diretoria reformulada para seguir rumo a mais um mandato, né? no meu caso, como presidente, vai ser o quarto mandato, caso a gente seja de fato eleita no dia 28 de abril, chapa única, a gente precisa de quórum, 50% mais um. Para isso, a Comissão Eleitoral está trabalhando na perspectiva de urna itinerante, com divisão de 22 polos, né? onde nós teremos presidente, mesário, que estará passando nas unidades de ensino, recolhendo os, os votos, tanto das escolas quanto, quanto dos centros de educação infantil. E é isso aí, Ana Cristina. Mais uma vez, concorrendo aí na presidência do sindicato, né? com a nossa diretoria central, o Conselho Fiscal, e continuando na luta por uma educação pública de qualidade, por melhorias na vida e na carreira dos nossos administrativos e do grupo magistério. Quem tem direito a voto, professor? É Todas as pessoas que estão filiadas ao Sinted, que não, não tem interrupção aí de seis meses, todas as pessoas terão direito a voto. A comissão eleitoral está trabalhando, fazendo a conferência, porque a última consignação veio a semana passada, será publicado a lista geral das pessoas que estão aptas a votar e no caso dos convocados que têm quebra de vínculos, me parece que a comissão eleitoral vai publicar que quem quiser vir aqui também e acertar durante um mês ou dois meses que ficou sem contribuição, terá sim direito a voto nessa eleição. Hoje, quantos filiados tem o Sinted? Em torno de 1.700 filiados. Nós estamos até em plena campanha de filiação. A gente tem conseguido ampliar o nosso número de filiados... E isso é muito bom, porque isso fortalece a luta do Sinted. Eu sempre digo, estive lá contigo e falei, que esse ano a gente faz 45 anos de história. né? Então, é sempre muito bom estar à frente do nosso Sinted. É sempre muito bom estar nessa luta por novas filiações, porque os contextos históricos passam. Então, quem vai ficar são os novos que estão ingressando nas carreiras aí de administrativo e do grupo magistério, tanto na rede estadual de ensino, quanto na rede municipal de Três Lagoas e Selvíria. Então, o nosso trabalho é um trabalho constante para trazer pessoas, para que essas pessoas continuem na luta futuramente, pela manutenção do nosso sintédio aí de luta. Qual que é a meta da senhora, professora, agora para os próximos quatro anos, né, caso a senhora seja eleita, o que deve acontecer? O que a senhora ainda tem em mente, que a senhora não conseguiu fazer, mas que pretende Bom, no nosso, no nosso plano de trabalho, né, na nossa, no nosso cronograma, a gente trabalha sempre na perspectiva das políticas permanentes de luta ali a nível nacional, que são várias, né, porque nós saímos aí de seis anos de um governo que só tirava direito, que só promoveu reformas. Então, são várias as lutas que a gente tem pela frente no cenário nacional. Temos também a perspectiva das lutas estaduais e municipais, né? Eu acho que especificamente, tanto na rede estadual quanto no, na rede municipal, é a nossa luta pela manutenção do piso nacional para 20 horas, que é pago na rede estadual, na rede municipal. É a nossa luta pela equiparação salarial entre professores efetivos e convocados na rede estadual. Isso é fundamental para nós, trazer essa perspectiva de volta para os nossos professores convocados, que hoje ganham menos do que os professores efetivos, a luta por um piso nacional para o grupo administrativo. Isso vai trazer, tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual, uma nova perspectiva e reconhecimento nas carreiras. Isso é fundamental, mas isso a gente sabe que o nosso foco vai ser lá em cima, porque vai ter que haver uma aprovação a nível nacional de uma política salarial para o administrativo da educação, para que depois a gente possa, de fato, fazer o debate na esfera municipal, na esfera estadual. A questão também dos aposentados, né? porque eu não sei se você sabe, os aposentados da rede estadual estão contribuindo, depois de aposentados, com 14% e tudo que eles ganham acima de um salário mínimo, eles têm que contribuir com 14% mesmo depois de aposentado, que a gente considera um verdadeiro confisco, no salário dos nossos inativos da rede estadual de ensino. E a gente vai continuar lutando muito, é, Ana Cristina, por algumas, por alguns ajustes na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no campo da gestão democrática, que a gente quer que seja feita uma PEC a nível nacional, para trazer a perspectiva de volta da eleição direta para diretores e adjuntos, em todas as unidades de ensino do país. E a gente não está falando só em Três Lagoas ou Selvíria, que é a entidade que a gente responde. Nós estamos falando, na verdade, a nível de país. A gente precisa trazer de volta essa democracia que acabou na nossa rede municipal de ensino. E, para isso, a gente vai trabalhar a nível nacional incessantemente, porque hoje a gente trava uma batalha judicial no Supremo Tribunal Federal, porque há vários entendimentos acerca desse tema que é a gestão democrática e nós queremos, na verdade, dissipar de vez qualquer divergência em relação a esse tema com uma PEC no Congresso Nacional. Enfim, são várias pautas municipais e nacionais que estão colocadas no nosso plano de trabalho. Nós estamos já começamos a visitar as unidades de ensino, o Centro de Educação Infantil, a semana passada, porque é importante, embora seja chapa única, é importante que as pessoas nos vejam e nos reconheçam de fato como representantes legítimos da classe, da classe trabalhadora da educação aqui no município de Três Lagoas. Para isso, a gente precisa desse tete a tete, estar nas escolas, estar conversando, nós precisamos, porque nós temos pautas a serem vencidas ainda na rede municipal, uma das pautas é a questão, por exemplo, da negociação do administrativo, que ficou para o mês de abril, né? Na carreira, que é a, promoção, a progressão horizontal e vertical, que nós temos uma proposta que está na mão da administração. É uma pauta que nós precisamos vencer e precisamos sentar com a administração e debater. Enfim, eu sempre digo, a luta não para, né? A luta não para e a gente tem que estar antenado nas questões nacionais, estaduais e municipais. E sempre é com, com um olhar de monitoramento para que a gente não perca os direitos conquistados ao longo desses 45 anos de história do Sinted.